E aí, você se pergunta, Emílio, quero um treinamento para o corpo todo. Claro que eu vou trazer para vocês, minhas guerreiras e meus guerreiros. Só não pode ficar com preguiça. Quem tiver com preguiça, eu vou puxar a orelha e vamos lá, vamos treinar. Vamos treinar que é o que importa. Primeira coisa, nós iremos trabalhar o um agachamento com, também, é, juntamente com a elevação dos braços. Então, é um treinamento que vai trabalhar todo o nosso corpo. Tanto a parte da frente... Como a parte de trás do corpo Passo a passo para você poder aprender a mecânica do movimento Não se esqueça, se não é inscrito, inscreva-se, dê o seu joinha E vamos ao que interessa Pés paralelos mais estreitos do que a largura do quadril Pés paralelos mais estreitos que a largura do quadril Você vai abrir a sua perna para o lado direito Abriu Vai descer flexionando suas pernas no agachamento Voltou, fechou a perna esticou o braço Vai abrir agora para o lado esquerdo. Abriu, desceu no agachamento, tocou o chão, elevou os braços. Desceu, abriu direito, desceu, tocou o chão, fechou, elevou os braços. Abriu esquerdo, subiu, abriu direito. É só esse movimento. Olha que coisa mais tranquila que você vai fazer e que vai dar resultados reais para você. Então, vamos fazer uma pequena sequência de três vezes para cada lado para o vídeo ficar dinâmico e assim você aprender a mecânica do movimento. Pés paralelos mais estreitos do que a largura do quadril. Pés paralelos mais estreitos que a largura do quadril. Você vai abrir a sua perna para o lado direito. Então, vamos lá. Abre a perna para o lado direito flexiona suas pernas, toca com ambas as mãos ao chão, subiu. Abre agora para o lado esquerdo, desceu, tocou, subiu. Um, vamos lá comigo, desce devagar, sem pressa. Isso, desce, isso, dois, vamos à última, desceu, tocou, subiu, desceu, tocou, subiu. Pegou a mecânica desse movimento? Então, deixe aí nos comentários o que você achou desse treino. É um treino que trabalha todo o seu corpo, não só suas pernas, coxas, glúteos, lombar, abdômen, peitoral ou tórax de um modo geral, as suas costas, ombros, trapézio e pescoço. Olha que maravilha nesse treinamento! Lembre-se, compartilhe esse vídeo, dê seu joinha e até o nosso próximo encontro!